Transição cidade-campo e a gente está falando uma rota para quem está perdido. Essa é a parte 2. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Foi ficando longo o que eu estava falando e aí tô na sequência da fala, Pink Floyd continua aqui e só para lembrar, se não for inscrito no canal ainda, se inscreve, né, e vamos trocar uma ideia. Então eu estava contando algumas coisas de como eu cheguei em São Tomé das Letras. Tá. Fiquei nessa história durante muitos anos, depois voltei a estudar e tudo mais, porque, resumindo as coisas, quando eu finalmente me encontrei, eu descobri que eu estava procurando no um lugar errado. Eu estava procurando fora, mas as respostas estavam todas dentro. Mas eu precisei sair para descobrir que era dentro que estava e não fora. Então é um paradoxo. Eu tive que sair para buscar a mim mesmo, e me encontrei dentro de mim, e não fora de mim. Mas tudo bem, é o processo de cada um, foi o processo que eu tive que passar. Estou lendo aqui, deixa eu ver... Tá, aí o pessoal, o rapaz que me escreveu, perguntou se era mais interessante arrendar um terreno, ou alugar uma casa, com a ideia de, de sair, porque ele não, não, não tinha ainda não tem muita estrutura financeira para fazer um negócio, e é por isso que eu resolvi fazer esses dois vídeos. Então, olha, uma dica, isso é, é experiência minha, eu aprendi isso, né, que eu quero compartilhar com vocês. Como é que você sabe se tá na hora certa de você fazer alguma coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, de experiência própria? Eu aprendi que é assim, de repente você tem uma ideia, um objetivo, você quer fazer alguma coisa, você começa a fazer. E à medida que você vai caminhando, tudo dá errado. Quer ver? Você conhece isso. Está lá com os amigos e resolve: pô, vamos, vamos sair, vamos em tal lugar? Vamos, tá combinado? Tá combinado. Ó, ninguém vai falhar? Ninguém vai falhar. Então tá combinado, tá combinado. Então, 8 horas amanhã no lugar tal. Ok. Quando dá 5 para as 8, o que, que acontece? Oh, ó, oh, mas é, é que a gente combinou, mas não vai dar mais, porque isso acontece muito. A gente combina um monte de coisas, chega na hora, não dá nada certo. E o contrário também é verdadeiro. Você está com o pessoal trocando uma ideia e de repente alguém. Ô, oh, vamos tomar uma cerveja ali no boteco? E na mesma hora, todo mundo levanta e vai tomar uma cerveja junto. As duas coisas acontecem. Daí então que a gente vai aprendendo. Você começa a caminhar em alguma direção. E o negócio está engastanhado, não sai do lugar. Né? Nada dá certo. Para. Para porque vai dar merda em algum lugar. É melhor não fazer. E o contrário é verdadeiro também. Você de repente começa a caminhar e as coisas vão aparecendo no teu caminho de uma maneira mágica. Então, isso são indicações do caminho que a gente tem a seguir. Insistir no erro vai dar merda. Larga a mão, vai fazer outra coisa. Agora você começa a caminhar e do nada tudo vai colaborando. Tem aquela ideia de que o universo conspira a nosso favor. É verdade. Isso foi o que aconteceu comigo lá em São Tomé. Tudo certo para dar errado. Mas eu cheguei no lugar e na mesma hora eu já tinha casa, comida, novos amigos. Porra, foi muito legal, uma experiência muito legal. Mas isso vai acontecer com todo mundo? Não, foi uma história... né? Foi naquele momento... Foi por Deus. Né? Ou foi o um universo. Foi assim a história. Mas, normalmente, não acontece assim. Então, tem algumas frases que são legais. Eu escrevi aqui, ó. não existem ventos favoráveis para um barco que não sabe para onde vai. Então, se você não sabe para onde é que está indo, não tem nada que vai te ajudar a chegar onde você não sabe que vai. Ou lá no Alice, no País das Maravilhas, para onde é que vai essa estrada? Para onde você quer ir? Eu não sei. Então, qualquer estrada serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho que você pegar, te leva em algum lugar ou em lugar nenhum. Então, se você está querendo sair e está querendo ir morar no campo, algumas dicas. Primeiro, olhe para o seu cotidiano aqui e agora, e veja como é que as coisas estão acontecendo. Está tudo fluindo legal? Continua seguindo. Começa a ter um monte de empecilhos? Ó, oh, larga a mão. Não é o momento, não é a hora certa de fazer isso. Né? Olha para um outro lado, busca outras alternativas, porque isso que você está fazendo não é assim. Não sou eu que estou dizendo, a vida é que está dizendo isso. Agora, se a vida dissesse, vai caminhando e vai tudo acontecendo legal, continua caminhando. Eu, a, a, a probabilidade de ser legal é muito grande. Tá, mas aí como é que seria o justo, uma troca justa? Vou contar uma outra história. Um rapaz escreveu meses atrás né, querendo vir passar uma temporada aqui em casa. Aí a gente conversou um pouco e e ele colocou assim olha é, eu não tenho grana né mas eu eu faço música Porra, música é muito legal né mas eu vou ter que bancar você aqui em casa né para você aprender as coisas todas que a gente foi fazendo aqui ensinar as coisas eu curto, tá tudo bem, né? E aí a, a troca que você vai me dar é música? Não é justo, isso não é troca justa. A gente vê acontecendo muito e eu fiz muito disso. E não entendia. Isso não é troca justa. Troca justa é quando você oferece para o outro aquilo que o outro precisa. E não aquilo que você acha que é legal. Numa outra vez, para entender isso, estava né? tava no Rio Grande do Sul. Uma história lá de daqueles encontros que o pessoal faz em Davos, econômico, e o pessoal por aqui fazia no, no social. Bateu uma chuva imensa. Aí um cara veio e me pediu a capa de chuva que eu tinha emprestado, eu emprestei. Depois, na hora de devolver... Ele disse que tinha emprestado para uma mulher, uma moça que estava grávida, e a moça levou a capa. E, para ser justo, ele me deu uma fotografia, que ele tirou a fotografia. Porra, isso não tem justiça nenhuma. Porque, primeiro, eu não curti a fotografia dele. Né? Segundo, eu não tive escolha. Terceiro, ele deu uma coisa que não era dele. Não tem justiça nessa história. Percebe? A gente faz muito dessas coisas. Então, o que é justo? É você ir para um lugar que vai te acolher e que você tenha coisas a oferecer para aquele lugar. Então, você tem música para oferecer, mas num lugar que está precisando de um carpinteiro, não é uma troca justa. Então, o que, que você poderia fazer? Se qualifica, ou então se capacita. É, vai aprender alguma coisa que vai ser útil naquele lugar onde você está. Por exemplo, em São Tomé das Letras, vai aprender a fazer artesanato antes, vai aprender a lidar com uma pousada né? recepcionista, né? Vai, vai aprender um pouco de turismo, vai aprender a tirar pedra, a cortar pedra, isso tem demanda lá no lugar. Você você quer ir para uma região de praia? Vai aprender a nadar ou vai aprender a ser garçom para trabalhar nos bares? Né? Ou, ou, ou uma pousada mesmo, você atuar na pousada? Faça alguma coisa que para o lugar seja atraente. Isso vai facilitar a tua vida. Agora você pode não querer fazer nada disso e chegar com a cara e a coragem, como eu acabei fazendo lá em São Tomé. Ok, mas eu dei uma sorte danada, porque naquele momento o universo estava conspirando a meu favor. Mas normalmente não é assim. A gente cansou de ver gente chegando no lugar e em pouco tempo está muito mal. Eu, eu acolhi muita gente que não estava legal naquela época. Tudo bem? <risos> Não sei se ajuda ou se piora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, então a rota para quem está perdido, resumindo essa história toda, é muito simples. Observe o que a vida está falando para você. Qual, qual é a rota? Você começa a fazer qualquer coisa e o negócio está dando certo, a probabilidade de dar certo, de ser legal para você, é grande. Não sou eu que estou falando. A vida está te dizendo isso. Mas aí na tua busca, você começa a fazer as coisas e só começa a dar errado para todo tu... mundo. Para! Vai fazer outra coisa. Porque a vida está te dizendo que esse não é o caminho para você nesse momento. Não sei se ajuda ou se atrapalha. Né? Talvez você quisesse estar tá ouvindo uma outra coisa. Vai sim, faz, porque é fácil. Não tem nada fácil na história. Né? Agora tem um tanto de aprendizado, nessas histórias todas, né, comigo aconteceu de, de chegar no lugar e, e, e as coisas todas acontecerem, mas a gente viu um monte de gente chegar no lugar e foi bem complicado. A gente viu muita gente se perder e se perder feio pelo caminho. Né? Porque se, se a gente não tem um norte definido, né, a gente se perde. Mas essa pode ser uma outra história também, um outro momento. Então, se estiverem curtindo, né, dá um joinha, um like, um gostei, compartilhe com os amigos, como já pedi lá no, no começo do vídeo, é, se inscreve no canal, né, manda suas sugestões, né, ou vamos trocar umas ideias, que é assim que acontece.